Um dos personagens mais queridos de Naruto, com certeza, é o Jiraiya. E não só querido, o Jiraiya também é um dos personagens mais fortes do desenho. E nesse vídeo, eu vou te contar como que ele é tão forte, te revelando cada um dos jutsus utilizados por Jiraiya. Fala, Jovem Seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. E olha, nesse vídeo, eu tô muito feliz. Vocês estão dando um feedback monstruoso. Estão mostrando muito aqui pra mim a força que tem Naruto dentro do canal. E várias pessoas estão pedindo mais vídeos de animes, mais vídeos sobre Naruto, e por conta disso, tentando atender tantos desejos, nesse vídeo aqui especial, eu vou te contar cada um dos jutsus utilizado por Jirai ao longo do anime. E eu não tô falando só do Naruto Shippuden, eu também tô falando do Naruto clássico. Todos os jutsus já utilizados pelo Jiraiya, você vai conferir aqui agora no nosso canal. Para continuar nesse vídeo aqui descobrir as coisas do Jiraiya, tem que ser inscrito, porque não tem como você não ser inscrito no Herói de Hoje. A gente tá aqui há 5 anos no YouTube, fazendo muito vídeo interessante sobre os temas que você mais pode imaginar. E você gosta de Naruto, e aqui a gente faz muita coisa, muito vídeo sobre Naruto, esclarecendo muitas dúvidas. E Naruto tem dado um retorno aqui no canal. Então, se você gosta muito desse personagem, não quer perder nada e quer acrescentar muita coisa que você sabe sobre Naruto, se inscreve e agora sim, a gente segue para o nosso vídeo. E se você é fã de Naruto, se inscreve, porque no herói de hoje eu estou fazendo muito conteúdo sobre Naruto. E todo mundo está me pedindo muito sobre Naruto e Naruto está bombando aqui no canal. Então, eu vou fazer muito vídeo sobre esse anime aqui para você. O nosso primeiro jutsu utilizado por Jiraiya se chama Liberação do Selo dos 5 Elementos. Que ele utiliza em Naruto para conseguir remover aquele selo do Orochimaru. Você lembra disso no Naruto clássico que o Orochimaru colocava um selo em alguns ninjas para tentar roubar os seus corpos? Então, o Jiraiya, logo quando conhece o Naruto, já consegue remover esse selo dele, já dá pra ver que ele é muito poderoso. A técnica muito poderosa do Jiraiya é o Fuinjutsu supressor de chakra, que, como o próprio nome já diz, faz com que a pessoa que esteja com esse Jutsu tem o seu chakra suprimido, então a pessoa fica muito, mais muito mais fraca. O outro Jutsu do Jiraiya, na realidade, é quase como se fosse um pergaminho. Eu tô falando do Jutsu de aprisionamento de fogo, um Jutsu que o Jiraiya usa para aprisionar diferentes técnicas de fogo, e até mesmo o Amateratsu. Sim, a técnica super poderosa do Itachi pode ser counterada pelo Jiraiya. Já dá pra perceber que, olha, ele não tava pra brincadeira e era um dos ninjas mais poderosos da Aldeia da Folha. Tem também um jutsu que eu gosto bastante, que ele utiliza na batalha contra o Pen. Eu tô falando do jutsu da Juba do Leão, que faz com que o cabelo do Jiraiya comece a crescer e ele possa até mesmo controlá-lo e utilizá-lo como arma. Esse é um jutsu muito forte. E vale lembrar que nessa luta, Jiraiya utiliza também outros jutsus, como, por exemplo, o jutsu do dedo do selamento que ele utiliza para escrever uma mensagem secreta nas costas de Fukuzaku, o sapo senin lendário. Outra técnica poderosa do Jiraiya se chama agulhas jizu, que ele utiliza o seu próprio cabelo para se proteger e criar uma rede de espinhos. Mas é claro que o Jiraiya não utilizaria isso só para batalha e também para espionar algumas cunhotes aí pelas vilas que ele passava e outro jutsu muito poderoso que Jiraiya também tem com seu cabelo, é no modo Senin. Eu tô falando da poderosíssima arte sábia Senbon da Águia de Cabelo, que é uma versão melhorada do nosso Jutsu das Agulhas Jizo, em que ele consegue até mesmo expelir diferentes fios de seu cabelo, como se fossem verdadeiras agulhas, verdadeiros espinhos. E já que a gente vai começar agora a falar de sapo, vale ressaltar quatro Jutsus muito poderosos que Jiraiya possui. O primeiro é o Jutsu de Invocação, que ele utiliza para chamar os mais diversos sapos, como, por exemplo, o Gamabanta, o um sapo maior de todos e o mais poderoso. Mas também ele tem outros Jutsus, como o Jutsu de Aprisionamento da Loja do Sapo, que ele utiliza para atrair e prender dois ninjas da Aldeia da Chuva e assim conseguir extrair informações. Outra técnica que o nosso Sensei utiliza é a técnica do sapo escondido, em que ele entra dentro de um pequeno sapo. E assim pode passar por onde ele quiser, sem ao menos ser detectado. É incrível esse jutsu, é como se o sapo sugasse Jiraiya para uma outra dimensão. E falando de outra dimensão, vale também falar do Jutsu Sapo cabaça, que funciona como se fosse uma prisão, aprisionando uma pessoa dentro de seu interior. E com esse jutsu, Jiraiya consegue atrair o poderoso Penshi e matá-lo utilizando a sua outra técnica, o seu outro jutsu o famoso Rasengan. Já que a gente está falando desses Jutsus diferentes, vale falar do Jutsu trazer a casa abaixo, que o Jirai utiliza para enfrentar o Orochimaru. E esse Jutsu consiste em invocar um sapo gigante em cima do ar que cai em cima do seu oponente, sem ele ter o menor espaço para reagir eu não sei por que essa técnica é incrível, e o Jiraiya utiliza muito poucas vezes ao longo do anime. Vale ressaltar que Jiraiya também consegue entrar no chamado Modo Senin, em que ele se torna muito mais poderoso e pode dominar infinitas técnicas de combate para conseguir derrotar os mais diversos inimigos. O Jiraiya era um cara de ir para um combate, de lutar, de enfrentar o seu oponente, e por isso ele cria o Jutsu Bomba de óleo Fervente, em que ele simplesmente consegue expelir um óleo tão poderoso que ele conseguiu utilizar para conseguir nocautear e inutilizar as técnicas com papel da Konan, uma das membros da Katsuki e antiga aprendiz do Jiraiya no passado. E olha, essa luta é muito incrível, e a gente consegue ver o quanto Jiraiya é forte, já que num outro momento, a gente percebe que Jiraiya não utiliza somente ninjutsus, mas também taijutsus. Por estar no modo Senin, Jiraiya domina uma técnica de Taijutsu incrível, chamada Comite do sapo, que é uma técnica super rápida em que Jiraiya se movimenta com uma extrema precisão e agilidade em seus golpes, conseguindo derrotar os mais diversos oponentes, e até mesmo lutar de igual para igual contra 3 pence. E olha só, o Jiraiya também tem outras técnicas dentro desse modo sábio, como uma em que é uma variação do Jutsu de Óleo Fervente, em que ele se une com os dois sapos do modo sábio, e ao mesmo tempo que lança sua bomba de óleo, é combinado com o jutsu de vento e o jutsu de fogo. E se engana quem acha que Jiraiya não tem técnicas também secretas, já que ele também tem uma técnica de manipulação das sombras, em que ele se torna literalmente uma sombra da pessoa em que está controlando. E ele utiliza essa técnica para atacar de surpresa a Conan, que acha que o Jiraiya estava na realidade utilizando um jutsu de transformação para andar pela vila da chuva. Outros Jutsus secretos do Jiraiya você vai conferir agora, que é o Jutsu de transformação em sapo. Sim, Jirai pode transformar uma pessoa em sapo apenas ao encostar nela. Se ele quiser, ele tem esse dom, ele tem esse poder. E esse é um jutsu super poderoso. E também tem um jutsu de barreira super forte que ele tentou utilizar para conseguir utilizar o modo Senin na batalha contra o PEN que foi com certeza a luta que a gente viu mais os poderes de Jiraiya de todas. Jiraiya também domina o jutsu de clone das sombras, mas ele não consegue convocar tantos clones como Naruto consegue. Mas é o suficiente para que ele possa utilizar diferentes técnicas envolvendo o Rasengan, como por exemplo o Rasengan massivo, que é um Rasengan ainda mais poderoso, que concentra muito mais chakra para enfrentar os seus inimigos. Jiraiya também domina o estilo água, Jutsu pistola d'água, uma poderosa rajada de água que atinge o seu oponente e pode ser muito letal. Jiraiya também domina o estilo fogo, podendo até mesmo fazer o Jutsu bola de fogo, com uma extrema rapidez e facilidade. Por fim, Jiraiya também domina alguns Jutsus do estilo terra, como por exemplo, o Jutsu do Pântano Escuro. Essa técnica ninja utilizada por Jiraiya se reduz a ser uma lama que é infundida de chakra que consegue impossibilitar a fuga dos ninjas que estão presos dentro dela. Outro Jutsu utilizado pelo Jiraiya é o Jutsu da Parede de Lama, em que ele consegue impedir qualquer ataque de seus oponentes, criando uma barreira extremamente poderosa. E o nosso último Jutsu do Jiraiya nesse nosso vídeo especial é o Jutsu de Ocultação na Rocha, em que o Jiraiya consegue entrar, se disfarçar numa rocha e, assim, surpreender os seus inimigos. Vale lembrar que Jiraiya dominava várias técnicas furtivas, tendo feitas várias missões no mundo ninja, ao todo mais de 1.800 missões. E por conta disso, ele tinha técnicas também de furtividade. E o nosso vídeo vai ficar por aqui, onde eu te contei todos os jutsus do Jiraiya. Você é um fã do Jiraiya? Você acha que ele é um dos ninjas mais poderosos da Aldeia da Folha? E acha que ele deveria ser Hokage? Porque pra mim, ele tinha que ter sido Hokage, cara. Não tem como ele não ser Hokage. Se você quer conhecer mais coisas sobre o Jiraiya, se liga nessa nossa playlist, em que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo da origem do Jiraiya, onde contamos em detalhes a história de um dos ninjas mais poderosos de Naruto. É isso, jovem herói. A gente se vê no nosso próximo vídeo, com mais novidades sobre o mundo de Naruto. E se você gostou e quer conhecer mais sobre o Naruto, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que eu vou te acrescentar muito conteúdo de Naruto. Eu tô trazendo muita coisa de Naruto aqui no canal, e as pessoas, os nossos inscritos, não param de pedir vídeos sobre Naruto. E por isso eu vou fazer mais vídeos sobre isso para você, então se inscreve para que você não possa perder nada. A gente se vê no nosso próximo vídeo, um dupla H para você, Escada Skataplash.